é terça-feira e nós teremos a 11ª aula do nosso curso, a atuação do governo, o curso chama Histórias do PT no governo. A aula de hoje é sobre a atuação do governo nas áreas de segurança pública e em relação à guarda municipal. Tá? Antes de anunciar aqui nosso convidado que dará a aula de hoje, será o nosso professor aqui hoje, queria passar alguns recados rapidamente Primeiro dizer que a gente sempre transmite do Facebook e através de uma sala Zoom. Quem quiser acompanhar no Facebook, apenas abra a nossa página, na fanpage do CCV, Centro Cultural Esperança Vermelha. A gente aconselha curtir a nossa fanpage para poder receber as notificações sempre que a gente entra ao vivo. tá? Quem quiser participar direto na nossa sala Zoom, com a vantagem de poder pedir a fala e usar a fala dentro da sala para fazer alguma pergunta diretamente para os professores, tem que fazer inscrição. e-mail é ccevermelha.com. É só mandar um e-mail com o nome completo e dizendo que tem interesse de fazer inscrição no curso. tá? Quem perdeu aulas até agora, mas tem interesse de acompanhar o curso, queria informar que no nosso canal do YouTube, do CCV, todas as aulas anteriores já estão disponíveis lá. Então, é possível acompanhar no YouTube as primeiras aulas e, ao mesmo tempo, pegar essa aula de hoje e as próximas, e acompanhar ao vivo, tá bom? É, essa é a 11ª aula, repetindo para quem está chegando agora, atuação do governo nas áreas de segurança pública e guarda municipal. Nosso convidado é o Valdecir Manuel dos Santos, que foi diretor da guarda municipal, lá naquele momento, é, na gestão Toninho Isalene. ele vai falar um pouco para a gente hoje do nosso tema, quem quiser fazer pergunta, escreva nos comentários, aí na caixinha de comentários do CCV, quem quiser perguntar aqui na sala Zoom, peça inscrição no chat, tá? E sempre lembrando, quem puder contribuir com recursos financeiros para o CCV, a gente ainda tem que pagar nossas contas, apesar de não ter atividades presenciais pra, por conta da, da quarentena, mas as contas ainda chegam, os boletos chegam para pagar, então a gente pede e está na caixa de comentários aí do Face, a Paula sempre posta, o número da nossa conta, agência bancária, tudo bonitinho. Então, contribua com o CCV para que a gente continue funcionando e organizando as nossas atividades. Aqui o CCV depende da contribuição voluntária de todos, porque é construído pela militância, com recursos da militância, né? não tem nenhuma instituição por trás, tá bom? Então, é isso. Eu dou aqui o nosso boa noite ao Valdez T. Fique à vontade para usar a palavra e fique à vontade para começar a sua aula. Boa noite. Boa noite, Adriano. Boa noite a todos e todas. É um prazer muito grande estar aqui, é, inclusive, a falar desse tema e também falar do nosso governo. Acho que é muito importante para a gente poder é, avaliar né, e planejar. Né? Como você disse, eu sou guarda municipal. Os Estou há 23 anos na Guarda Municipal de Campinas, tive o prazer de estar à frente da guarda no governo Toninho Zalene, dos anos 2001 até 2004. Né? É, esse tema, como eu disse, é interessante, é importante e eu gostaria de começar assim, dizendo que é, segurança não é, não é somente uma atividade policial, né? segurança se faz também com políticas públicas. Né? e isso a gente levou muito em conta no nosso governo e eu acredito que isso também é é fundamental para que a gente combata a a, a questão da violência né quando você fala em segurança está falando não somente em violência mas você dá dignidade para as pessoas também para que não para que possa ter uma vida digna né é, eu gostaria de, de, de separar esse momento em em duas partes primeiro eu gostaria de estar falando como que nós encontramos a Guarda Municipal de Campinas e como que nós deixamos. E num segundo momento, eu gostaria de estar falando um pouco sobre a Guarda Municipal hoje no Brasil. né? É, como que está hoje a questão da legislação, como está hoje o respaldo da Guarda Municipal no Brasil. né? Isso é importante para que, num próximo governo, a gente saber a que pé está a Guarda para a gente começar a tá trabalhando isso também. né? Então, assim, para começar, é, eu gostaria de estar colocando é, aonde que aparece a Guarda Municipal na nossa Constituição. Né? É, isso é importante a gente falar para depois a gente entender o que nós herdamos e que nós deixamos depois, o que nós tivemos que trabalhar. A Guarda Municipal, ela está no, no artigo 144 da Constituição, né? Lá eu vou até pedir licença para ler o dessa desse artigo Que a segurança pública é dever do Estado Direito e responsabilidade de todos E exercida pela preservação da ordem pública E da incolumidade das pessoas e do patrimônio Através dos seguintes órgãos Aí elenca várias as polícias no nosso Brasil né é, Elenca as polícias do nosso Brasil Aí coloca a polícia federal, polícia civil a polícias penais, e assim vai. Elenca é, seis polícias. A guarda municipal, ela aparece não, não nesse, nos incisos, mas ela aparece num parágrafo, que é o parágrafo oitavo, que diz o seguinte, os municípios poderão constituir guardas municipais destinadas à proteção dos seus bens e serviços e instalações conforme dispuser a lei. Isso é a Constituição. Essa última parte aqui, conforme dispuser a lei, mais para frente a gente vai estar falando sobre essa, essa situação que hoje tem uma lei que rege essa questão das guardas municipais. né Então, isso é, é para a gente dar início. Pois bem, então a guarda municipal, como eu disse, ela, na, na lei, ela diz o seguinte, é, constituir a guarda municipal destinada à proteção dos seus bens, serviços e instalações públicas. A guarda municipal de Campinas, ela foi ela foi criada em 1993, uma lei municipal que criou a guarda municipal uniformizada e armada e tinha uma estrutura muito pequena, né? Que era uma uma, uma diretoria da guarda, uma coordenação da Guarda Municipal e a coordenação da patrulha escolar. É, a guarda, ela foi implantada em Campinas em 1997. É, e naquela época, o secretário era um delegado de polícia. E ele montou essa estrutura é, de comando da guarda com exército e policial militar. Essa foi a estrutura inicial da guarda. Então, de 97 até 2001, quando nós entramos, essa era a estrutura de comando da Guarda Municipal. Não tinha Guarda Municipal no comando. Quando né? a nossa vitória, é, vou voltar um pouquinho antes. Na campanha, existia muito boato de que se o PT ganhasse, ia é, desarmar a Guarda e ia acabar com a Guarda Municipal. Isso foi um, um motivo de, de grande barulho dentro da Guarda Municipal. Tanto é que no dia 5 de janeiro, o Toninho foi até a Guarda Municipal, fez uma reunião com todos os guardas, eu estava presente nessa reunião, e ele acalmou a guarda, dizendo que jamais ia fazer isso, porque a guarda já existia e era impossível você acabar com a guarda. E como que ele ia desamar, desarmar a guarda se na lei está dizendo que ela pode ser armada e que... O que a guarda já fazia naquele momento, já não daria mais para desarmar a guarda. O serviço que ela exercia na cidade já não dava mais para desarmar a guarda municipal de Campinas. É... A partir daí, foi montado um comando misto, onde o diretor da guarda era ainda do exército. O coordenador da guarda e o coordenador da patrulha escolar nesse momento passou a ser guarda municipal. Então, já houve uma pequena mudança em relação ao que a gente já tinha antes. Mas nós né, nós tínhamos a visão seguinte, que a guarda tinha que ser comandada por guarda. Pelo fato de estar ali dentro, de conhecer tudo aquilo. Né? E a gente a gente reclamava muito na época, enquanto guarda municipal, que vindo de outra de outra instituição de segurança, Vinha, vinha com algumas situações que não era da Guarda Municipal, e sim daquela outra instituição, né? Tipo, assim, é, é, militarizando a Guarda Municipal. Então, a gente tinha essa crítica também. E foi a partir daí que nós começamos a fazer essa mudança. Então, o coordenador da Guarda, o coordenador da Patrulha Escolar, passou a ser guardas, Guarda Municipal. É, depois, isso foi no começo de 2001. No final de 2001, houve uma, uma outra mudança, né? onde houve uma mudança de secretário, de segurança, e a secretária de segurança, ela tinha uma visão de que o comando da guarda tinha que ser guarda, ela tinha essa visão também. Foi a partir daí que eu assumi a diretoria da guarda e toda uma estrutura que nós montamos provisoriamente, juntamente com o coordenador da guarda e o coordenador da patrulha escolar, nós montamos uma estrutura provisória em que Todo, todo o comando da guarda passou a ser guarda municipal. Então, pois bem. É, quando nós assumimos, nós fizemos um levantamento com a situação real da guarda municipal em todos os sentidos. Vocês têm uma ideia? Nós assumimos a guarda municipal, nós tínhamos 453 guardas. No governo nosso, nós formamos quatro turmas de guarda municipal. Mais 266 guardas. Então, tinha 453, e no nosso mandato, nós formamos mais 266 guardas. Vocês têm uma ideia de que esse número é relevante? Que Depois da nossa saída, em 2004, até hoje, se formou 200 guardas. Então, no nosso mandato, nós é, formamos um número razoável de guarda municipal. E eu quero dizer o seguinte, houve também uma mudança muito grande na questão de formação do guarda. porque é, Nós conseguimos reerguer a academia. Essa academia da guarda municipal, ela é reconhecida a nível nacional. Ela é reconhecida a nível nacional e a grade que nós montamos naquela época, com a com toda a orientação da doutora Maria Cristina Vons que era secretária de segurança na época, ela se tornou referência para o Senasco, Secretaria Nacional de Segurança Pública, a nível nacional, a nossa grade foi a referência. Não foi completa, né, porque houve uma adequações, mas a nossa grade foi a referência e está até hoje. A nossa academia hoje, ela é referência também a nível nacional e forma toda a guarda da região metropolitana, é formada aqui. Então, tudo isso foi dado, os primeiros passos foram dados no nosso governo. Né? Então, você vê. É, e também, nós acabamos usando mais a estrutura da academia. Nós, Guarda Municipal de Campinas, tínhamos o privilégio de ter uma academia montada, né? com instrutores, com, com a grade boa, decente, a, guarda, a nível de guarda e guarda municipal. É, nós começamos, então, a fazer o quê? Fazer aperfeiçoamento. Levar o guarda para a sala de aula, onde a gente não, não estava ali somente fazendo uma formação de como reprimir, de como usar a arma, mas sim uma formação de direito, uma formação de direitos humanos, né? direito penal, direitos humanos, direito civil, que era importante e que é importante até hoje a gente ter isso. Então, a nossa academia, a partir daquele momento, se tornou também uma academia de aperfeiçoamento dos guardas municipais. Né? Então, essa academia ela, ela ajudou muito, muito. Os quatro anos nós ficamos lá, foi um, um dos setores que mais trabalhou em relação à situação do guarda. Outra questão que nós encontramos: nós encontramos também é, desses, desses 453 guardas, a maioria absoluta elas tinha que sair de uma região, por exemplo, do Ouro Verde e até o Taquaral, porque só existia uma base lá. Essa base ela centralizava todos os guardas tinham que ir para lá para sair para sair a serviço, para pegar sua viatura e sair a serviço. O que que nós fizemos? Nós descentralizamos. Né? Então nós criamos bases nas regiões de Campinas. É... Por quê? Qual é o objetivo? A gente discutia muito naquela época, inclusive foi tema de academia, de sala de aula. O patrulhamento comunitário. Isso a gente discutia muito e nós implantamos. De que maneira? Você tendo uma base, uma região, você teria o guarda, você tem o guarda naquela região, fazendo o patrulhamento somente naquela região. Claro, se precisar ele vai, vai deslocar para outro lugar, mas a prioridade seria ali. Então, a diretora ia conhecer sempre aquele guarda, os alunos ia conhecer, os pais ia conhecer. Aqueles guardas, os guardas que estariam fazendo o patrulhamento por ali na região, nas escolas, no centro de saúde, em outros locais também, né? Então, nós descentralizamos a guarda, porque aquela base única você já imaginou? Todos esses guardas ali estava se tornando uma questão até insalubre, né? Os banheiros, as questões todas aí que a gente sabe muito bem quando tem muita gente, né? Então, nós descentralizamos, um dos objetivos é pensando no guarda e o outro também é pensando nesse patrulhamento comunitário. E, e nós acabamos é, criando várias bases no nosso governo e várias regiões. Tanto é que a maioria existe até hoje, nos mesmos locais onde nós colocamos, claro, com a melhora, tal outra, outro, mas existe até hoje. Né? O guarda, ele se sente melhor, porque? Porque ele está ali, é mais próximo da sua residência, quando ele quer, né? Tem a questão de segurança. Mas também ele está sempre ali naquela região onde conhece todo mundo, como eu já disse. Outra questão que nós encontramos, na, nas escolas, no, nos terminais, existia uma, uma guarita, onde o guarda ficava, era conhecido como PAV, Posto Avançado de Vigilância. Esses pares, eles, eles, quando nós entramos, fizemos uma avaliação que, além de ser é, não digno para você trabalhar naquele espaço, que muitas vezes era uma coisa pequena, um quadradinho pequeno, o guarda tinha que ficar ali durante o dia à a noite, nós também avaliamos que existe uma, uma questão de, de, da segurança do guarda. Ele ficava sozinho dentro daquela escola, então era uma situação muito complicada, porque... É, e foi escolhido os locais para montar esses pavos, os lugares mais, mais complicados. E a gente tem como norma, a, a segurança tem como norma, que é, a gente tem que trabalhar em dupla, um apoiando o outro, um protegendo o outro. Né? Então, nós acabamos, nós, nós eliminamos esses pavos né? e montamos outras maneiras de patrulhamento, como as viaturas, aumentamos o número de viaturas, quando nós entramos as viaturas estavam todas escateadas as viaturas, a maioria quebradas, né como já foi dito em outras aulas, quando a nossa administração entrou, a prefeitura estava praticamente falida. né Tanto é que o nosso governo, que pagou 13º, em janeiro, o salário de 13º de dezembro do ano anterior, foi pago pelo nosso governo. Então, assim, existia uma situação muito complicada no sentido das viaturas. As viaturas estavam todas sucateadas, Toda, a maioria absoluta parada, não tinha como o guarda sair para fazer patrulhamento. Nós também, na questão do patrulhamento, intensificamos a questão do patrulhamento a pé, depois implantamos o patrulhamento de bicicleta e implantamos também o patrulhamento de moto. O de bicicleta, o objetivo era Souzas, né, na, na nas áreas ambiental, e também no, no, no Taparal e centro. Por quê? Naquela época, para você deslocar de viatura no centro, era muito mais rápido do que você deslocar de, de, de viaturas. Né? Você via, de bicicleta é muito mais rápido do que você deslocar de viaturas e também acabamos criando o praturamento de motos. Tudo foi na nossa época que nós criamos tudo isso. Né? Isso tudo para facilitar. E Outra situação que nós tínhamos também é a questão de estrutura de material. É, nós encontramos uma guarda que é, eu trabalhava o dia inteiro com colete quando chegava na troca do plantão, eu tinha que tirar aquele colete e passar para outro guarda. É uma questão completamente de falta de higiene, de insalubridade total. O que nós fizemos? É, porque o colete ele é o equipamento de segurança do guarda. Aquele que trabalha armado tem que estar com o colete. E a gente tinha que pegar aquele colete suado, o guarda usou o dia inteiro, você trabalhar à noite e vice-versa. Aí nós investimos nessa situação também, né, que no final do nosso governo, cada guarda tinha o seu colete. Né? Sua capa, o seu colete. Porque assim o colete ele é formado assim, ele tem as placas, né, que é de segurança, e essa placa é encaixada dentro de uma capa, uma capa de tecido. E muitas vezes o guarda não tinha nem a capa, ele tinha que usar a capa do outro. Tanto é que o, os nomes que eram nos coletes eram de convel, porque tinha que mudar. E nós, nosso governo, nós pagamos com isso também. É, aí nós colocamos todos os guardas, tinham o seu o seu colete, é, ele assumia a responsabilidade, porque é um material controlado pelo exército, né não é fácil comprar, e, e o guarda acabou assumindo isso. Então também nós implantamos essa questão da questão da higiene, é, isso é a questão de higiene e de insalubridade que os guardas tinham também a arma, as armas também era passada de um guarda para o outro. É, isso é muito complicado porque se você entra numa ocorrência e você usa a arma, essa arma é recolhida. É, então assim, e você passando de um guarda para o outro, você não sabe quem que usou aquela arma. Vai que acontece um disparo e isso não vem à tona, isso pode dar um problema depois. Então nós ampliamos também o número de arma para os guardas, né? no final do nosso no nosso, no nosso governo. Quase todos os guardas tinham armas, né? Porque é uma burocracia muito grande para você comprar o armamento, né? Tem que ter autorização do exército, a polícia federal, acompanhamento e tudo isso. Outra questão também, uniforme, uniforme que eu diga é a camisa, a calça, o cutúne. Quando nós entramos, esses, principalmente a questão do cutúne, que é aquela bota que a gente usa, ela estava toda deteriorada. Os guardas que tinham que mandar colocar solado para poder trabalhar. E o interessante, assim, é que no, na, na gestão anterior, é, não se dava estrutura e se cobrava muito. Né? Isso eu, eu posso dizer de propriedade, porque eu fazia parte do, da corporação já. E a gente foi trabalhando isso como prioridade, né? Aí nós conseguimos acertar toda essa situação também do uniforme. É, eu falei do efetivo, né? Formamos os guardas. A academia virou referência nacional. É outra das questões que eu gostaria de estar colocando. É, quando nós entramos também, a patrulha escolar é uma coordenadoria que é obrigado a ter essa estrutura, né? a guarda municipal. Hoje a gente chama de inspetoria, porque mudou a carreira da guarda. É, a patrulha escolar ela só tinha as viaturas que faziam patrulhamento nas escolas. E nós criamos um projeto... Junto com a Secretaria de Educação, nós trabalhamos, trabalhamos muito junto com a Secretaria de Educação. Nós trabalhamos dois projetos muito interessantes. Um deles existe até hoje, que é o PRUIM, que é o projeto de Integração, onde os guardas que são preparados para poder dar palestra para crianças, jovens, né, e a, os adolescentes. É, essas palestras ela é trabalhada conforme a faixa etária criança, jovem e adolescente. Por exemplo, as crianças, na pré, traba, é, trabalhava-se com fantoches, existe até hoje. Isso, quero deixar claro, assim, nós fizemos questão de que isso fosse um trabalho em conjunto com a Secretaria de Educação, para que os professores e monitores acompanhassem também. está outros problemas. E deu muito certo. É, nós investimos em material, em treinamento dos guardas, e isso era referência também. Tanto é que eu fui, muitas vezes, em outras cidades, junto com a equipe, apresentar esse trabalho. O outro que a gente tinha era a capoeira. Nós tínhamos três guardas que eram mestre em capoeira. Então, a gente ia para os bairros mais carentes, para as escolas, onde a gente fazia esse projeto, onde tirava a criança da rua, é, ou mesmo dentro da escola, a gente trazia e levava a capoeira para eles, ensinava a capoeira para eles. Uma maneira é, você sabe muito bem que a capoeira é um, é um, um esporte, um meio muito legal assim, de disciplina né? e outras coisas mais. Então a gente conseguiu fazer também esse projeto que foi até o fim do nosso governo. Acabou o nosso governo, no governo seguinte acabaram com esse projeto. Ficou somente o Proim, né, que está hoje, mas muito capengando também, muito devagar, porque um poucos de guardas e tal. É, nós fizemos também uma, uma campanha de desarmamento, troca sua arma de brinquedo por um gibi. Para incentivar a leitura e incentivar também a, a retirada desses brinquedos de arma de fogo e outras coisas mais da, da mão das crianças. Né? Foi um sucesso também, fizemos várias edições. né E a gente fazia, depois que recolhia nas escolas, a gente fazia um, uma, uma, um evento simbólico de destruição, passava a máquina em cima daquelas armas e assim por diante, entendeu? Então, a gente mostrar para as crianças que aquilo não era importante e que a questão da leitura é, aí sim era importante. Né? Então, tudo isso nós fizemos no nosso governo. né? E hoje, eu vou dizer como está hoje, hoje a gente não vê mais isso. Hoje se investe muito do nosso governo para cá, nos governos seguintes, é, de 2005 até hoje, se investe muito em estrutura na guarda. Isso a gente não pode negar viaturas novas, armamentos diferenciados, né? mas a gente sente falta, nós, a gente que tem essa visão de que violência, é, segurança se faz com, com projetos sociais, com é, vida digna para as pessoas, a gente sente falta disso. Né? Por quê? Porque hoje se investe muito nisso e esquece muito do, do, do social. E a guarda tem um papel fundamental. A polícia militar, o policial militar, hoje ele está aqui. Amanhã ele pode estar lá no interior. A guarda não. O guarda ele está em Campinas e vai continuar em Campinas. Então, assim, é importante essa questão do patrulhamento comunitário. E é importante né, é, o guarda estar presente na sociedade. Outra questão também que nós fizemos, que funcionou bem, que hoje eu vejo que não, não funciona, mas não tanto, é a estruturação e a maneira que nós trabalhamos o Conselho Comunitário de Polícia. É um conselho onde tinha os representantes das polícias, de todas, da Guarda Municipal também, e também representantes da sociedade, da OAB, representantes dos conselhos de Segurança de Bairro. Então, tudo isso tinha. Nós tínhamos reuniões regulares, tinha decisões importantes que a gente encaminhava o poder público. É, é, decisões importantes que a gente que nós encaminhávamos também para o governo do estado, para as polícias e isso hoje está bem de pagar isso hoje não funciona como a gente como funcionou no nosso governo né? então assim é, é, são coisas importantes que hoje não funciona. e também gostaria de deixar registrado que nós trabalhamos muito a questão é, do ser humano a gente tem que entender que o de trás de, uma, de um uniforme, de uma arma, existe um ser humano. E a gente tem que trabalhar isso. E nós investimos muito na questão psicológica. Nós tínhamos, na época, uma clínica psicológica onde os guardas poderiam estar agendando em, ou a gente indicava para que ele fosse fazer esse, esse, esse acompanhamento. É, isso se tornou uma realidade que nos últimos governos cortaram. É... O é, corte de, de verba, de, de orçamento, acharam importante é, cortar essas situações. Né? Então a clínica não existe mais, o guarda não tem esse acompanhamento. A gente tem um exame psicológico, a corte de arma, que não é um acompanhamento, é um exame psicológico. Então nós tínhamos isso e hoje não existe mais. É, foi uma, uma, uma questão que depois nos outros governos voltou a se discutir numa campanha salarial, Conseguimos ter esse direito novamente, mas hoje não existe mais. Então, assim, é, é, o tratamento do ser humano. A gente percebia naquela época que o guarda ele precisava ser acompanhado e ser ouvido. Então, a gente tinha um, os dias certos assim, para a gente estar tá recebendo guarda, conversando, orientando. Isso era importante. Foi muito importante. A secretária, na época, fez muito isso. Eu, falei, eu tinha um dia, toda quarta-feira era só para conversar com os guardas. É, por quê? Porque é era importante ouvir. Naquele momento, era fundamental ouvir o guarda. Né? E o nosso governo tinha muito isso. A questão do ser humano de acompanhar, estar junto com, com o guarda e com o servidor também. Então, em relação ao que nós, o que nós recebemos, o que nós fizemos, basicamente é isso. Né? Basicamente é isso que, que nós fizemos. E... É, e hoje a gente sente falta de muitas coisas, né? A gente tem um reconhecimento até hoje de uma boa parte dos guardas, né? Que é muito gratificante você ouvir. É, nós temos saudade da época que o senhor era diretor. Então assim é muito legal isso porque, porque marcou, porque eu acho que é, o nosso comando foi voltado para o guarda também, né? E voltado principalmente para a população não repressiva, mas com trabalhos sociais. Né? Então, isso é, é, é importante a gente ressaltar e registrar. Tá? Eu vou passar agora a falar um pouco sobre a Guarda Municipal, como está hoje a Guarda Municipal no Brasil. Acho que isso é importante, por quê, pessoal? Porque, assim, é, a gente tem que pensar que um dia nós vamos... É, é, somos em dias seremos ou continuaremos sendo governo. E a gente tem que saber como está a, a Guarda Municipal hoje no Brasil, e como que a gente vai tra tratar isso, não só num plano de governo, mas também como que a gente vai tratar isso no dia a dia, sendo governo. Acho que isso é importante para a gente poder é, estar pensando, planejando. A Guarda é uma realidade que existe hoje, está aí hoje, a Guarda está aí. Tem algumas questões que não é de direita, de fato. A guarda hoje tem algumas situações que eu vou estar falando aqui que não é, do, não é de direito, mas é de fato. E, e é muito difícil algumas questões que é de fato você reverter. Né? Então, assim, é, é, é bom a gente entender e compreender a que pé está a guarda municipal hoje. Como eu disse no começo, a guarda municipal ela, ela está num, num, simplesmente num, num parágrafo do artigo 144. É, qual que é a, a luta da guarda, dos guardas municipais, das guardas municipais no Brasil? Que nós sejamos um inciso, que a guarda municipal seja um inciso juntamente com as polícias e não um parágrafo onde diz que a, os municípios poderão constituir guarda. Mas nós tivemos, enquanto guarda, tivemos um avanço. Em 2014, foi apresentado um projeto de lei complementar é, no Congresso. E quem foi a relatora desse projeto de lei foi a Gleice Hoffman. E quem assinou a lei, que foi, originou a lei, foi a Dilma. Então, acho muito interessante isso. É bom a gente falar para a gente entender. Então, assim, a partir desse projeto de lei foi, criado, foi criada a Lei 12022 de 2014, dia 8 de 2014. Essa lei, foi, como eu disse, foi assinada pela Dilma. É, essa lei é conhecida como Estatuto Geral das Guardas Municipais. Então, lá foi elencado algumas situações, foi normatizada algumas situações da Guarda Municipal. Né? É, eu separei alguns itens é, de, do, do, do, dos artigos dessa lei, só para a gente estar tá entendendo um pouco qual foram as mudanças que houveram em relação às guardas municipais do parágrafo 8º da Constituição do artigo 144 para a lei é, 13.022 de 8 de 8 de 14. Primeiro, direito ao porte de arma. A guarda municipal, ela, ela, ela, a partir da sua lei, diz se ela vai ser armada ou não. A nossa lei, guarda municipal de Campinas, diz que nós somos é, uniformizados e armados. Eu quero que vocês entendam o seguinte. A polícia militar é fardada, ela tem uma farda. Nós somos uniformizados, ou seja, nós usamos uniforme e armado. Só que o porte de arma era só é, em serviço. E a partir dessa lei, ela passa a ser um porte de arma estadual. Então, é, nós podemos, guarda municipal que está apta a usar a arma, pode deslocar para outras cidades e, do estado de São Paulo, não pode sair do estado armado. Segundo, outro item interessante, criou-se uma carreira única da guarda municipal. É, então, a estrutura das guardas municipais, hoje, é, tende a ser uniforme. Né? Hoje, nós temos uma, uma carreira hoje na guarda municipal de Campinas. Que, que essa nomenclatura da carreira da guarda, é, a lei diz que não pode, não pode coincidir, não pode ser igual das outras polícias. Então, nós, somos, nós temos uma carreira de é, guarda municipal, guarda municipal terceira, segunda, primeira classe, inspetoria, assim vai, até chegar o comando, que é o superintendente geral. Então, assim, hoje no Brasil existe essa estrutura das guardas municipais. É, o poder de polícia, ela, ela, ela, ela veio assim, na guarda municipal, é, a partir do momento que a lei diz... É, que deve-se, a guarda, proteger o patrimônio, como também a vida. É, as pessoas perguntam, a guarda pode prender? A guarda pode conduzir. Quem prende, quem decide, é, depois do inquérito, é o delegado, se, se detém a pessoa, não é o delegado. Nós conduzimos. A, a lei diz, antes dessa lei aqui, mas a lei geral diz o seguinte, na Constituição, qualquer um do povo pode. Agora, qualquer um do povo pode. Agora, quem é revestido de, é, de poder, deve. Quem é autoridade, que no caso é delegado, deve. Quem é revestido de poder, de polícia, deve. Então, nós podemos fazer isso. Primeiro, nós somos cidadãos. Né? É, nós podemos. Segundo, todo guarda municipal ele tem o poder de polícia administrativa que, que emana do prefeito. A partir do momento que ele nomeou nomeia como guarda municipal, você tem esse poder de polícia administrativa. Então, nós devemos. Tá? E essa lei, ela vem dizer o seguinte, que essa lei, do Estatuto Geral das Guardas, é, que o poder de polícia da guarda enquanto proteger tanto o patrimônio como a vida. E a gente discute o seguinte, isso é para discussão. Qual o maior patrimônio de um município, nelson município e também esse município não tem uma vida? Então a gente tem o dever de proteger essa vida. Agora só do município, não proteger a vida ambiental, animal, né? Então assim é, é situações que a gente, é, como eu disse, que é muitas coisas não é de direito, mas de fato. Mas essa lei já veio dar essa, essa segurança para a Guarda Municipal poder trabalhar. Uniforme padronizado, também a lei diz, né? porque cada lugar tinha uma maneira de se, de se vestir, a Guarda. A estrutura hierárquica, eu já falei, colaborar com os órgãos. A Guarda tem uma função fundamental também, que isso é importante a gente saber. É colaborar com os órgãos de segurança pública. Fazer trabalhos em conjunto. No nosso governo, nós fizemos muito isso, principalmente com a Polícia Civil a gente conseguiu trabalhar isso com a Polícia Civil, nós trabalhava em conjunto. Polícia Federal também, algumas vezes, nós fizemos. E a Polícia Militar é o dia a dia da rua, né? isso não tem como negar. Contribuir para a pacificação dos conflitos, fiscalizar trânsito e expedir multa, né? isso gera uma decisão anterior a essa lei né, do Supremo, que dava esse direito para as guardas municipais fiscalizar trânsito. Encaminhar a Delegacia em de infrag... Fragante de Delito, como eu acabei de falar, é, preservar local de crime Ação de prevenção de segurança escolar Isso eu acho que todo o governo Nosso tem que priorizar essa situação Que é a questão da, da, da, da, da Guarda escolar Ou inspetoria escolar no caso né? E a lei diz uma coisa muito importante Também que a academia nossa está fazendo, é a formação dos guardas da região. Isso é importante, porque também a lei diz que existe a possibilidade né, de, de um consórcio público entre os municípios vizinhos para que possa a, a Guarda de Campinas ent, adentrar em apoio à guarda das de, de cidades vizinhas e também na questão da formação. Isso também a lei diz bastante sobre isso. A lei também diz a questão do controle da, dos guardas municipais e controle da guarda municipal. É, a gente tem um setor na guarda que chama de material controlado. O que vem ser material controlado? É todo material nocivo, por exemplo, é, o armamento, a munição, alguns tipos de, de, de armamento menos letal, por exemplo, das pimentas, que tem o controle do exército. É, é, tudo isso não se compra, não se adquire de uma, de uma coisa assim, você vai lá e compra. As guardas municipais, além de fazer todo um processo licitatório, tem que ter uma autorização da polícia federal e uma autorização do exército para adquirir isso. E isso é um controle muito rígido também, né? Porque a guarda tem que estar em dia com muitas situações. Uma delas é a corregedoria da guarda. A guarda tem, a lei diz que todas as guardas têm que ter a corregedoria da guarda municipal e tem que ter também uma ouvidoria. Isso a lei diz, né? Tem... Tem que ter uma ouvidoria para que guarda. Isso é importante a gente registrar. A nossa guarda de Campinas tem, né, dentro dessa estrutura, onde o corregedor é um funcionário de carreira da área jurídica. É, o, a, as comissões podem ser de guardas. e Hoje, na, na guarda nossa, é denúncias. É, faz as audiências. É, e depois sugere algum tipo de punição ou absolvição, caso for necessário. E a decisão fica a, a critério do, do, do corregedor. E a assinatura final. Então, assim, a corregedoria existe, a ouvidoria também existe, porque é, qualquer município pode ir lá, a ouvidoria municipal municipal, né, pode ir lá fazer a denúncia e é enviada para o secretário da pasta para que possa estar fazendo, apurando e dando sequência nesse, nessa questão. O porte da Guarda Municipal, como que é regulado hoje? É, como eu disse, a gente tem um porte estadual. É, a cada dois anos, nós fazemos um teste psicológico. Quem aplica esse teste são psicólogos é, credenciados pela Polícia Federal. Então, na licitação para a contratação do psicólogo ou da clínica, desde que haja o responsável, seja, e quem vacinar seja alguém é um psicólogo credenciado para a Polícia Federal, é, não podemos nem pedir orçamento, nem qualquer outra coisa fazendo a não ser essa linha. Isso é o Exército, que é, a cada dois anos, vai fazendo esse teste psicológico. Essa é a primeira parte. passou nesse teste psicológico, se não, não passou, você tem três meses para fazer o reteste. Se você passou, você vai para a sala de aula para você é fazer um aperfeiçoamento em relação às leis e também um aperfeiçoamento em manuseio do armamento. E a terceira fase para você pegar o porte de arma é o teste prático em stand de tiro. Então, são três etapas para que guarda possa ter é, o, o seu porte de arma, tá? para você poder trabalhar armado. E se você não passou, você é recolhido internamente, você fica dois anos trabalhando interno. Né? E, e por isso que eu falo que a é importante essa questão do acompanhamento psicológico, né? porque acaba baqueando um pouco o guarda e tem que saber por que ele não passou também, eu acho que é interessante, porque muitas vezes pode ser uma coisa particular dele que a gente, enquanto corporação, pode estar ajudando. Né? É, então, assim, E, e assim, eu, como já disse o armamento, se você não tiver essa autorização do exército, você não consegue, né? Então, é complicado. Uma outra questão que eu acho muito importante também a gente ressaltar que foi dado início no nosso governo, foi a criação do canil da guarda municipal. No início, a gente tinha como objetivo principal a gente ter um canil para que você pudesse estar ter cães adestrados, que pudessem estar nas escolas fazendo apresentações então, houve isso né? no nosso governo, nós fizemos isso também e depois foi se aperfeiçoando isso na maneira de cada defeito, de cada comandante achava que deveria ser. Então, hoje nós temos, além dessa questão do, do, da apresentação dos cães, nós temos também os cães farejadores, né, que que ajudam as polícias é, em muitos momentos aí em abordagem. Né? Então, assim isso também foi criado a partir do nosso governo, a questão do canil. Voltando a falar da academia, nós tivemos, no governo Lula e Dilma, na Secretaria Nacional de Segurança Pública, nós, guardas municipais, nós éramos obrigados a fazer, no mínimo, dois cursos, preferência três cursos é, online. Isso era obrigado para que você continuasse sendo guarda municipal. Eu achava muito interessante porque os temas eram bastante relevantes é, nesse atual governo cortou, não existe mais, não tem essa obrigatoriedade e nós não fazemos mais esses cursos online. Né? Então, isso é, eu acho que foi um, uma perca muito grande para guarda, os guardas municipais. Né? A gente tinha temas direitos humanos, temas combate, incêndio, de várias outras de legislação. Então, tinham tinha vários temas que era muito interessante a gente fazer. Né? E, infelizmente, esse governo, através do Senasp do da do ministro da Justiça foi cortado e a gente não faz mais esse, esse, esse, esses cursos mais. Né? É, e outra questão também que eu gostaria de, de colocar, é assim, num governo, num governo democrático popular, além dos que eu falei do investimento no, no, na pessoa, no ser humano, é, a gente tem que valorizar o profissional. Eu acho que ninguém, ninguém é, que não seja bem tratado, vai conseguir desenvolver a sua função como realmente deve ser. Então, a valorização da questão da carreira, a valorização de reconhecimento do trabalho, do profissional, do servidor, no caso. E hoje a gente passa um momento muito difícil na guarda, porque foi criada a carreira, mas a progressão não existe. Então, se estagnou desde 2008, 2010, mais ou menos, essa questão da carreira da guarda, Isso está parado. E isso é, é importante A gente pensar nisso né? É, a valorização do, do ser humano É importantíssima é, Não adianta você Muitas vezes mandar o, o guarda Para a sala de aula Obrigado né? Você tem que conquistar Eu aprendi uma coisa muito importante Para você comandar, principalmente uma corporação de segurança Você não tem que impor, você tem que conquistar E para você conquistar você tem que tratar bem o ser humano. E, você tem, é, e a gente, é, da área de segurança, médico também, mas principalmente na área de segurança, a gente está ali em cima de uma linha. A gente está em cima de uma linha que, de um lado, tem é, o que você, pode, que você pode fazer de bem, do outro lado, você pode cair em lugar que você só vai fazer coisa errada. Né? Então, isso é importante, a gente está acompanhando isso. Então, essa visão temos que ter, né? de valorizar, de estar acompanhando, de estar é, é, fazendo com que é, o profissional, o servidor, ele esteja é, ali com vontade, ele esteja bem, isso é importante, ele esteja bem. Hoje nós temos um número muito grande de guardas afastados, né? e nós temos também é, muitos problemas em relação à dependência. Né? É, e isso é, é sério. Por isso que eu julgo que, pela experiência que nós tivemos, pelo que nós estamos passando, estou com 23 anos de guarda, essa questão psicológica é fundamental e é prioridade. Isso qualquer instituição de segurança tem que ter. Né? Então, é, é mais ou menos isso que eu queria falar e qualquer coisa a gente está à disposição para poder responder os questionamentos, as colocações, se for o caso. Tudo bom, Valdeci. A gente agradece muito sua presença aqui com a gente. É, agora são nove e Para quem chegou aí pegou na metade do caminho. Hoje o tema da nossa aula, décima primeira aula do curso História do PT no governo. Então, o tema da aula de hoje é a atuação do governo nas áreas de segurança pública e também da guarda municipal, entendendo que a segurança pública de município é mais do que a guarda municipal, conforme o próprio Valdeci explicou para a gente aqui. Valdeci foi direito da guarda, gestão da Lene e a nossa convidada aqui hoje para esta aula, a 11 primeira do curso Histórias do PT no governo. Tá? Estamos transmitindo simultaneamente pelo Facebook, tem vários comentários, o pessoal que está entrando lá escrevendo na nossa caixa de comentários. Quem quiser acompanhar a as aulas através da nossa sala Zoom, faça inscrição, ccevermelha@gmail.com e você pode participar aqui de dentro da sala. Tá? É, lembrando que é, o, o Reinaldo deixou um, um recado aqui, dizendo que fez muitas coisas boas junto com, junto com a guarda municipal, no caso a zeladoria do centro, né, que o Reinaldo dirigia, o Reinaldo disse que semana que vem ele vai falar bastante sobre isso também, porque na próxima semana vem a aula do, do Reinaldo, da Zeladoria dos Tempos. Então, ele está mandando um abraço e uma boa noite. Tá? Além do Reinaldo, é, Moisés Messias Lima está mandando um boa noite. Sebastião Lima escreveu uma boa noite. Vamos espalhar resistências por todo o campo. Marilena Ponte deu uma boa noite. Depois deixou um comentário também, ela quer. Está vendo a gente lá do Amazonas, né? em outros horários, né? É, e ela escreveu o seguinte, é muito bom ouvir a história de Campinas, pois aqui no Amazonas as pessoas falam bem das de Campinas. E agora ela entende, né? Que foi governada pelo Partido dos Trabalhadores. Foi governada, é, Marilena, entre 2001 e 2004, gestão Toninho e Zalene. É, também está dando um boa noite do Silene Land, que é professora da rede, grande companheira. Boa noite, Lu. Marcos Andrade, Marcola, também é nossa camarada, está sempre assistindo. É, o Reinaldo, eu já falei. Tem, tem algumas perguntas que eu vou ler aqui agora. É, tem uma pergunta do Valdo, que é o seguinte. Qual é o balanço, Valdeci, que você faz do, do, da criação dos choque na guarda? e ele pergunta se é correto criar e qual que é o desempenho, né? é, Essa é uma pergunta. A outra pergunta é sobre a relação entre a PM, a Polícia Civil e a Guarda Municipal. Como é que é a relação entre essas três esferas aí? Tem mais umas perguntas aqui, que eu vou abrir para ler. Talvez minha imagem suma enquanto eu leio, mas eu já volto, eu estou por aqui. É... Tem mais uma pergunta aqui. É, nas polícias de todo o país, o bolsonarismo é muito influente. Como você avalia, Valdeci, a influência do bolsonarismo nas guardas municipais? E depois tem uma pergunta da Corinta também, Corinta Geraldo, secretária de Educação, que está com a gente aqui. E ela coloca o seguinte, quando entramos, Campinas era um centro, foco um da violência e do assassinato. Isso mudou nos quatro anos? A minha percepção é que sim, mas gostaria que falasse mais sobre o trabalho. Pergunta da Coríntia. Queria, no Facebook não tem mais perguntas, queria dar uma última chance para quem está nos acompanhando dentro da sala Zoom, perguntar se alguém quer pedir a palavra para fazer alguma pergunta, e depois na sequência eu devolvo para o Valdecir é, complementar. Alguém? Não, só as perguntas por escrito mesmo, né? Então, ah, já li tudo no chat, no Facebook também, estou olhando aqui, não tem mais nada, tá? Então é isso, Valdecir, vou é, dar um informe mais uma vez para todos que estão acompanhando, esse é o curso histórias do PT no governo, a aula de hoje trata é, de segurança pública e da guarda municipal, com o Valdecir, que foi diretor da guarda, e e a gente devolve a palavra então para o Valdeci é, para comentar aí algumas perguntas que fizer. Adriano, a primeira pergunta do Walter cortou, eu não entendi qual balanço. Ah, vamos lá. A primeira pergunta é a seguinte: é, qual é o balanço, qual é o balanço que que você faz da criação do choque na guarda municipal? É, se foi correto criar? E qual é o desempenho do, do choque. Tá? João Rocha está mandando boa noite também direto de Caraguatatuba. Pode falar, Valdeci, sua palavra. Lá. Bom, primeiro para a questão da, do choque. Né? É, é, no início eu coloquei é, como que foi criada a guarda municipal de Campinas quem criou, é, ou seja, não a quem criou, quem plantou. É, é, e hoje a gente tem uma crítica muito grande assim. É, você tem, infelizmente, mesmo com essa lei, agora está quebrando, mas antigamente era pior ainda, que a guarda municipal ela não tem uma identidade própria. A identidade da, da, da guarda ela é uma identidade do prefeito ou do plano de governo do prefeito. É, então, assim, é, a questão do choque. É, quando nós entramos, mesmo com toda a situação que eu relatei, a Secretariedade da, da Guarda, é, já tinha um choque. Né? É, e a gente tem que entender também que dentro da corporação existem situações que não dá para você reverter não dá para você reverter assim, de, de, de imediato. A partir do momento que você, você tem uma criação, onde é, demonstra ou faz com que você entenda que você também é militar, militar que eu digo não é polícia militar, eu falo assim, militarismo mesmo, você ser, você ser polícia realmente, uma polícia de repressão. Né? É, então, dentro da guarda já existia essa visão já tinha o choque. E naquele momento, era uma situação difícil de você quebrar. Como tinha outras situações também que foi difícil a gente quebrar. Foi com o tempo. Né? Foi com o tempo. É, hoje, você me pergunta, é necessário ter o choque? É necessário você ter na guarda municipal é, uma equipe de de combate ou uma equipe para distúrbio, depende depende de quem está à frente dela. Tem situações que é necessário a guarda-ter. Tem situações que é usado que, não, na nossa opinião, não era necessário estar ali. Né? Mas em algumas situações é necessário você ter sim. Né? É, não para você bater. Eu acho assim, tem maneiras e maneiras de você usar o distúrbio. É, a presença ali pode... ...e você amenizar a situação. Eu digo isso assim, no passo Municipal, teve um período, teve um período, não no nosso gestão, mas depois, que era necessário ter. Era necessário ter para você evitar a depredação do, do, do, do prédio público. né mas, assim, eu, eu coloco como uma defesa e não como ataque. Né? Por isso que eu digo, depende muito de quem está à frente. Né? Muitos deles pensam que tem que atacar. Eu já penso que não. Né? É, tem que ser uma questão de defesa mesmo. Né? É, e outra questão que foi colocada, qual é a relação da PM, da Polícia Civil e da Guarda. No início da Guarda Municipal, nós tivemos muito problema relacionado à Polícia Militar. E isso eu sou testemunha disso, porque várias vezes eu tive que ir no DP, no Distrito Policial, conversar com o delegado, enquanto comandante da Guarda, com o diretor da Guarda, para poder, é, poder é, é, é, dialogar, né? dialogar com o delegado, porque é, em muitas situações... Foi feito através é, das entidades é, policiais, B.O. contra guarda, isso na, exercendo a função dele na rua. Muitas vezes eu fui lá. B.O. de usurpação de função. Isso, nós, nosso governo, através da secretária Von Zubin, que ela, que ela era professora da Academia da Polícia Militar, também foi professora da, da, da Academia da Polícia Militar, como foi da Unicamp, de direitos humanos, ela conseguiu fazer com, junto com o comando a gente chegar a um acordo para que isso acabasse. Né? Então, a partir desse momento, assim, é, hoje, o trabalho é de cooperação. Né? E eu penso assim, que não está totalmente do jeito que eu acho que deveria ser, né? mas melhorou muito, muito, muito, muito mesmo. Principalmente com a polícia militar, que eu trabalho em conjunto na rua. Hoje, como eu disse, a guarda está aí de fato, exerce esse papel ostensivo, né? De fato, não de direito, mas exerce. E a polícia militar tem apoiado e tem recebido apoio da guarda também. A polícia civil sempre trabalhamos em conjunto, sem nenhum problema, né? De apoio à polícia civil, sem problema nenhum. É, tanto é que até há pouco tempo tinha alguns guardas é, dando apoio lá na, na, nos distritos, né? No sentido de estar, tá, é, estar ali ajudando no administrativo, assim por diante, até pouco tempo, agora não existe mais. Nós tivemos também guarda trabalhando na Polícia Federal como apoio, né, como uma maneira de estar contribuindo um pouco, ajudando a Polícia Federal a pedido do delegado, né? e o secretário autorizou por um período. Nós tivemos também é, guardas municipais trabalhando na, na cidade judiciária. Então, esse serviço em conjunto existe. Né? Mas eu acho assim, é, é, como eu disse, nas corporações existe seres humanos que muitas vezes você pensa de uma maneira é, e não num conjunto e pensa em si e não no conjunto. Isso eu digo em todas as corporações. Então muitas vezes existe esse choque de pessoas das pessoas e não das corporações e acaba criando atrito para, para as corporações. Né? Então assim, hoje Existe, sim, uma cooperação, mas não do jeito que eu acho que deveria ser, 100%. Existe ainda algumas questões que devem ser acertadas. Né? A outra questão também é a questão das guardas e Bolsonaro. É, existe uma luta muito grande das guardas municipais para esse poder de, de, de polícia de direito. É, e na campanha da presidência... Existia uma promessa, e se eu estou lá dentro eu vejo, e os guardas achavam que é, esse governo que está aí hoje estaria dando um apoio total e restrito à Guarda Municipal. Foi completamente ao contrário. Abandonou completamente a Guarda. Né? Eles tinham, tinham as promessas para as Guardas Municipais, mas ignora. Né? Então, muitas coisas que a Guarda queria hoje não tem. É, contemplou outras categorias dentro dessa questão de, de poder de polícia, nessa questão de, de é, auxílio, é, como que eu poderia dizer, de risco de vida, mas não contemplou a guarda municipal. Então, esse o governo abandonou completamente as guardas municipais. Não existe nada até hoje nesse governo que, que a gente possa dizer a guarda foi beneficiada ou o guarda foi beneficiado. Isso não existe. É completamente inúmero. Outra questão que a Corinda colocou, a questão da violência. Né? Na época, nós entramos no governo, naquela época tinha muito sequestro, relâmpago, vocês lembram disso, né? e tinha sequestro mesmo. É, e a gente... Foi um período muito complicado, muito complicado. A violência realmente era completamente diferente. Mas a gente aprende também, viu, Corintha, que a violência ela migra. Ela migra de um lugar para o outro, de um tempo para o outro. A violência que foi daquela época, ela já voltou e pode voltar amanhã. O tipo de crime daquela época pode voltar. A partir do momento que o crime, que aquele crime está sendo, daquele momento você entra com a repressão, é, ele, ele, ele, a tendência dele é desaparecer por um período, mas acaba voltando. Né? Então assim, a gente coloca assim, o crime que você combate, que existe hoje em Campinas, que você combate aqui, amanhã ele vai estar em Hortolândia, vai estar em Montimor, entendeu? Então assim, naquela época, naquela época o que mais tinha era a questão da violência é, era o, o, o sequestro. Naquela né? época era o mais complicado. E tinha muito assassinato também, você se lembra? O assassinato sim. do Toninho. Toninho, assassinato do Toninho, foi. Toninho, sim. Eu me com lembro certeza. que a gente botou a vida em primeiro lugar exatamente por causa disso, como é. slogan, assim. Isso, então, isso mesmo, Cluninho. Então, é, em primeiro lugar, é prazer na né? Então, <risos> realmente. Realmente, é, realmente, é, realmente foi, era isso que existia na época, muito assassinato, e principalmente essa questão do. do, do o crime organizado também foi naquela que começou a surgir. Né? O mais ênfase foi o crime organizado. Realmente era muito complicado. Hoje, hoje mudou? A violência não. Mudou o tipo de crime. Né? Mudou o tipo de crime. Mas a violência não. A violência está aí. Né? E eu penso assim, né? eu aproveitar a oportunidade que um governo nosso, democrático popular, a gente tem que que pensar nessas questões né é, a gente tem que pensar principalmente em relação à guarda municipal que depende da gente a gente que vai ali à frente é, a gente pensar na questão do do, do trabalho social né de você é, usar esse instrumento que é a guarda municipal dentro do seu governo para que possamos estar junto com outras secretarias com outras entidades fazendo um trabalho de, de prevenção. Eu acho que é fundamental. A repressão, eu acho que é no último caso. Né? E, e a gente tem uma visão de que as, as entidades policiais estão tá aí para a repressão. Mas não é, não é isso. Né? A gente não pode pensar só assim. E Muitas vezes a gente condena. Condena a, as entidades, é, porque a gente tem essa visão de repressão. Eu acho, eu acredito que a gente possa, que a gente possa mudar isso possa mudar sim, porque eu vi, eu vi a questão do, do esforço na época do governo Lula, no governo Dilma, da Secretaria Nacional de Segurança, investir em capacitação, e não em mandar viatura, em financiar arma, você entendeu? Então, assim, é importante a gente, enquanto governo, ter essa visão. Né? Infelizmente, muitas vezes a gente não tem essa visão, a gente tem a visão de que Toda entidade que usa uniforme, é fardada, usa arma, é repressiva. Né? Depende muito, depende muito de quem está por trás ali. Né? É, a gente coloca muito, muito claro assim, a, a, a, a cara da tropa é a cara do comando, do comando. E um comando da guarda, parte do prefeito, parte de um projeto político. Né? é parte de um projeto político, porque é esse prefeito que vai trazer o secretário dentro daquele projeto político e vai formar a cara da guarda. Infelizmente, hoje a gente não tem como fazer, igual a polícia militar. A polícia militar pode entrar um ou outro lá. Aquele padrão dela existe. Pode haver alguma mudança? Pode haver, Mas é, a guarda é diferente. Então... É, isso é fundamental, essa discussão, eu, eu, eu participei de outra, outra, outra situação dessa, é, uma live de, de, de, de, de, em, em Campinas, eu coloquei essa situação. Acho que nós devemos discutir melhor essa questão da segurança pública. Né? Nós tivemos, eu não lembro, eu já tentei lembrar, não consigo lembrar, o primeiro secretário nacional de segurança pública do governo Lula, ele veio, ele veio inaugurar nossas bases aqui. Ele tinha uma visão maravilhosa, maravilhosa em relação à segurança pública. Então, assim, nós temos gente capaz para isso. Né? Eu acho que a gente tem que voltar a discutir essa questão. Tem que voltar a discutir segurança pública. E dentro da segurança pública tem as guardas municipais. Os governos nossos, a gente tem que trabalhar isso. Né? Tem que trabalhar isso, trazer para o nosso favor. Né? E não a gente atacar. Está errado hoje? Pode estar. Tá. Mas nós podemos melhorar, nós podemos ter a nossa maneira de trabalhar, a nossa maneira de ver e implantar. Como nós tentamos e fizemos muitas coisas nos quatro anos que nós ficamos. A Corinthians ela é muito bem, aquele trabalho que nós fizemos de, de, de, de, nas escolas, né? que nós fomos, aquelas palestras que vocês nós fizemos, a doutora Maria Cristina Alvonsu, que fez questão de que a Secretaria de Educação estivesse envolvida. Porque, naquela época, tinha uma visão que a guarda era mais repressiva do que tudo. E a gente queria mostrar o contrário. Né? E deu certo. Tanto é que esse projeto existe até hoje. Então, assim, são coisas, são exemplos que eu acredito que em outras cidades também tem, que a gente tem que trazer à tona para a gente poder trabalhar, começar pelos nossos planos de governo e depois a implantação num governo nosso. Pergunta a quem está na sala se alguém quer fazer mais alguma questão. No Facebook estou olhando aqui, só tem um boa noite da Rosinha Macei, que está acompanhando. Eu agradeço a todos que estão assistindo a live no Facebook, pela audiência, estão sempre com a gente. É, não sei se não vem mais perguntas, só manifestações mesmo. Boa noite, abraços, etc. E aqui na sala também, vou dar uma última olhada aqui tirando a manifestação do João Rocha que está mandando um abraço aqui direto de Caraguatatuba, não tem mais questões. Eu acho que é isso. O Walter quer falar ou vai escrever? Adriano. Eu tenho uma pergunta, assim, que é assim, é... bom, está tendo eleição esse ano, vamos supor que o cenário seja positivo para o povo. Mas a minha pergunta assim, você falou sobre a violência, sobre a segurança, é, não pensando do ponto de vista da guarda municipal, tô pensando do ponto de vista em geral quais são os principais problemas que a gente vai enfrentar é, a partir do ano que vem Quer dizer, em termos de crime, de tráfico como é que você vê exemplo, o problema dos presídios como é que você hierarquiza os problemas que a gente vai enfrentar a partir do ano que vem aqui, não como guarda, entendeu? porque a, a guarda tem ser... sua falando do ponto de vista geral da segurança pública Entendi, no geral mesmo. É, só antes disso, ô, Walter, eu queria colocar assim, só para complementar o que a, a Corinto tinha colocado, eu acho que um ponto importante, um ponto importante no nosso governo foi a integração das secretarias. Acho que isso foi muito importante. Ela, é, você tinha colocado a questão da zeladoria do centro, é, a questão do trabalho com a educação, com a saúde, com, com a, a CETEC. A ideia que no nosso governo a gente conseguia fazer esse trabalho muito muito integrado mesmo, entendeu? Eu acho que isso é importante também a gente registrar como um ponto positivo do nosso governo. É, Walter, é assim, é difícil você, igual você diz, fazer uma hierarquia dos problemas. E eu penso hoje assim, ó, a questão da violência no geral. Eu acho que o grande problema nosso hoje eu acho que o grande problema nosso hoje é em relação é, à segurança pública é, é o combate ao crime organizado. É, eu sabe o que eu percebo, assim, Walter? Existe, existe assim, muitas iniciativas é, nesse sentido, a questão do crime organizado. Mas a gente percebe que os resultados são poucos. Né? E isso, eu não vou dizer que isso é só agora. Isso já vem já acontecendo. Né? Já vem acontecendo. Então, assim, é, é uma doença, vamos dizer assim, que existe e que ninguém consegue essa cura ou remédio para combater isso. Né? É, e, e eu digo o seguinte, né? É, isso acontece, essa dificuldade acontece, por vários motivos. Primeiro, é, muitas é, situações em que você é para combater, você acaba é, aderindo àquela situação. Segundo, a falta de política pública faz, muita, em muitos momentos e muitas vezes a gente vê claro isso, um governo paralelo, onde eu posso, onde eu estou numa situação difícil e vem aquele governo paralelo e chama, me chama, me acolhe, traz para mim, dá o que eu preciso então, essa questão da falta de política pública também faz com que isso aumente. Então, assim, eu acredito que o principal é combater o crime organizado. Eu acho que é o principal. E uma outra situação que eu acho que a gente tem que enfrentar, viu, Walter? É essa questão do, do combate... É, ao tráfico, né? porque é semelhante ao que eu acabei de dizer do crime organizado. Né? Eu volto a dizer, falta de política pública também. Né? E isso é muito complicado. Né? É, a gente vê muito falar que a questão da a pandemia está fazendo com que as pessoas estão indo para o crime e não sei o que tal, mas a gente tem que colocar o pé no chão e pode ser que tenha aumentado mas Essa questão da criminalidade está aí, sempre teve e só aumenta. Se você for analisar bem, não é por causa da, não é por causa da, da pandemia que aumentou a criminalidade no Brasil. De jeito nenhum. A criminalidade está aí. Né? O desemprego faz com que isso aconteça. Né? Batalha por um, uma consulta, também faz com que muitas vezes é, acaba levando as pessoas para um, um outro caminho. né? E existe também a questão das pessoas que é da índole dele de estar indo, né? Então tem tudo isso. Agora é difícil você colocar uma hierarquia, viu Walter? É muito difícil. E como eu disse também, o crime ele migra. Hoje é um, amanhã é outro, e você combate aqui hoje, amanhã ele aparece em outro lugar, daqui uns anos ele volta, esse crime volta a ser é, o que mais aparece nas estatísticas, é muito complicado, é difícil. Legal. Bom, então é isso. É, essa foi a 11ª aula do curso Histórias do PT no Governo, o tema Atuação do Governo nas Áreas de Segurança Pública e Guarda Municipal. Nosso convidado de hoje foi o Valdecir Manuel dos Santos. A gente agradece muito ao Valdecir por ter dedicado esse tempo, essa noite de hoje, para estar com a gente aqui. Ele que foi diretor da Guarda Municipal na gestão Toninho Isalene. A gente lembra a todos que querem acompanhar o curso pelo Facebook, e curta a nossa fanpage para receber notificação quando a gente entrar ao vivo. Quem quiser acompanhar da nossa sala de Zoom, receber o link através do e-mail solicite inscrição o e-mail para inscrição é ccevermelha@gmail.com quem perdeu aula procure nos nossos canais no YouTube cce ccev Centro Cultural Esperança Vermelha no YouTube e a gente tem as aulas que já aconteceram elas estão lá para quem quiser assistir as aulas anteriores para quem perdeu alguma tá no sábado que vem, a partir das 15 horas, nós teremos a nossa 12ª aula. Nosso convidado aqui é o Demetrio Vilagra, que foi é, vice-prefeito da cidade de Campinas e ele vai falar sobre a política de abastecimento durante o governo do PT. E isso é sábado a partir das 15 horas, tá? Nosso amigo Demetrio Vilagra. E tem mais um Boa Noite aqui da Paula Viana, fora Bolsonaro. E tem um Boa Noite também do Alessandro Oliveira, que precisou sair da, da sala, é, justificou, mas que gostou da aula e deixou um Boa Noite para todos também. tá? Sendo isso que temos por hoje, Eliana Pires também está se manifestando aqui na nossa fanpage, através do Facebook. Isso é o que temos por hoje. Mais uma vez, a gente agradece ao Valdeci por ter estado com a gente conversando sobre segurança pública e sobre a Guarda Municipal durante o governo do PT. E a gente vai ficando por aqui, nesta que foi a nossa 11ª aula. Tá bom? Um abraço a todos e a todas e até sábado a partir das 15 horas. Obrigado, Valdeci. Obrigado, eu que agradeço a oportunidade e estou à disposição. Obrigada, viu? Um abraço, saudades. Legal, cara, um abraço. Ah, Bom te ver. Tomei saudades. A gente vai se ver por aí, Cloinha. Isso. <risos>